Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre aquela série ainda dos meus 15 anos E hoje o tema é sobre os meus vestidos Que eu usei na minha festa, a minha escolha, o aluguel, ou se venda, sabe? Então muitas coisas aí que as meninas ficam aí se perguntando E eu vim falar pra vocês Mas antes eu quero te contar pra me seguir nas redes sociais Que tá Facebook esse da página, tá bom? Bora lá conferir esse antes porque tá bem legal Vamos começar, né, sobre a escolha do vestido Falar o que eu acho e como foi a minha, como é que foi a minha experiência é, Eu procurei meu vestido uns sete meses antes da festa O que eu ia usar, assim, o longo Porque eu só, tava, eu só tava querendo ele E o outro ia ser preto, um curto preto Só que, enfim, vamos lá E aí eu fui procurando, procurando, procurando um vestido... Longo, rosa Até que eu passei em frente a uma, uma loja Onde minha mãe alugou o vestido de noiva dela E eu falei, vamos entrar né pra ver, não custa nada Aí eu entrei e vi o meu vestido Que é o rosa Que eu usei na minha festa Depois da, da cerimônia eu usei a festa eu, eu entrei na loja E eu falei assim, nossa que lindo vai ser ele Porque eu imaginava um vestido rosa Cheio de pedraria Mas eu nunca quis vestido com corpete eu não sou uma não sou magrinha Também não sou gorda gordo, Mas não tenho um corpo, né lindo Então o corpete vai ficar muito Sabe? Vai ficar muito feio Então eu falei, eu não quero com um corpete Eu quero um vestido mole Que dê pra me movimentar bastante Pra me dançar E aí eu achei, tipo, o primeiro que eu experimentei Mentira, que não foi o primeiro que eu experimentei, não O primeiro que eu experimentei naquela loja foi ele Eu fui em outras lojas Procurei, só que nada... Ficava bonito e também não combinava com a cor da minha festa. Porque a cor exata era rosa pink. E o vestido era exatamente na cor. E os outros vestidos eram tom mais escuro, um tom bem mais claro. Então não combinava. E aí entrei nessa loja, a belíssima. E eu já catei esse vestido. Falei, nossa, vai ser é meu. O valor do vestido era bem alto. Eu acho que se não me engano foi R$ 1.500. O vestido aluguel. Eu optei por alugar porque ele é muito grande Ele é muito, sabe, muito entanado e tal eu Falei, não vou comprar esse vestido porque eu não vou usar Então eu optei por, por alugar Eu aluguei e aí eu fui pagando E até o dia da minha festa eu já estava com tudo pago O vestido, e aí veio com coroa Aí podia vir com luva, só que eu não quis com luva Podia vir aquela luva pedraria, só que eu também não quis Porque minhas amigas todas que tiveram é, a, a lua de pedaria grudava no vestido E eu toda hora passando a mão no vestido ia grudar mesmo Nem usei anel no dia Só usei anel que meu tio me deu E meu namorado Mas, enfim Então foi assim O meu vestido curto, rosa Eu, minha pai, eu não gostei dele No começo eu não fui com a cara dele Porque eu não, eu não imaginei ele no meu corpo Foi assim Minha mãe e minha, minha avó estavam procurando o vestido dela, delas Aí eu fui lá, procurei também, tava com elas Aí eu encontrei vários Mas nenhum, nenhum ficava bom, sabe? Que eu, ai, nossa, é esse Como eu me senti no rosa O rosa eu me realizei, tipo, nossa, meu sonho tá... Mas o, o, o que eu tava experimentando Eu não, não ficava Eu vestia e ficava, nossa, tipo né? Porque ali onde eu tava, eu tava comprando o vestido era tudo meio patricinha, sabe? Que é tudo agarradinho. Eu não gosto de vestido assim, como eu falei. Eu tenho braço, tenho perna, não tenho barriga, então não ia ficar muito bonito em mim. Aí minha mãe achou o vestido dela, minha avó achou o vestido dela, e a minha mãe tava vendo o varal né, pra escolher um pra mim, que eu não tava gostando de nada. E ela pegou esse vestido dela, nossa, olha que lindo. Eu é, tipo, já tinha visto, não tinha ido com a cara dele. Aí ela foi, pegou, experimenta, eu experimentei, coube, tipo, foi certo, para aquele vestido foi feito pra mim, sabe? Peguei vestir, eu olhei assim e falei, nossa, que linda, depois que eu botei no corpo, que eu, nossa, eu me senti muito linda, mas quando eu vi, eu falei, nossa, não, não gostei, mas quando eu coloquei no corpo, eu vi que aquele vestido era pra minha festa, sabe? Aí, tipo, ele ficou meio apertado aqui no braço, que eu tenho muito braço, então ele ficou meio apertado, mas nada que... É, eu não suportaria, sabe? Porque eu não aguentaria que depois é, ia ceder e tal. Mas ficou um pouquinho apertado, então eu fiquei com ele com o vestido um pouco, enquanto ela estava fazendo, porque eu já estava garantido que eu ia levar, porque eu fui ver duas semanas antes da minha festa, tipo, dois sábados antes. É, foi o sábado que eu comprei, o sábado, o sábado da minha amiga, e o outro sábado era meu. Então, tipo, eu fui ver é, dois sábados antes da minha festa. E aí eu fui falei, não, vai ser esse porque não vai ter mais tempo Porque eu tava eu tava na minha cabeça que eu só ia vestir o rosa longo E aí eu comprei o rosa Eu comprei, porque lá a loja não, eu não aceitava aluguel, só compra Então eu, eu comprei ele, eu não lembro o valor exato Mas foi 600 ou 700, por aí E aí eu comprei E aí ele tá aqui guardado até hoje Eu só usei no meu aniversário E gente... Eu amo esse vestido. Eu, eu sou apaixonada por esse vestido. E ele tá aqui porque ele é o único, entendeu? Só eu que tenho esse vestido. O outro, não. O outro que eu aluguei o longo, ele... Já vi várias pessoas usando depois de mim, porque eu fui a segunda garota a usar o meu vestido. Ele foi na loja, ele foi combinado por uma garota, aí a garota foi usou. Aí eu cheguei na loja, já gente ia pedir, e aí eu fui a segunda a usar. Depois que eu... Depois que eu aluguei, muita gente alugou porque via na vitrine, né? Eu acho. E aí, muita gente alugou. Não foi por causa de mim, não, a gente foi porque tava na vitrine e todo mundo gostava. Então... Gente, agora eu vou deixar aqui minhas opiniões um pouco pra você que tá meio em dúvida aí do que vai fazer nos seus 15 anos, pra mim tentar te aconselhar um pouco. Olha, se você não tem lugar pra guardar, se você comprar, você nem compra. Você aluga e quando acabar a festa, no outro dia você devolve. No caso que eu fiz com o um vestido longo. Agora, se você tiver uma condição boa pra alugar, pra comprar, ou até mesmo pra guardar assim na sua casa, você pode comprar, beleza, tranquilo. O meu não ocupa muito espaço, porque ele não é muito cheio. Ele é bem meninguidinho, assim, sabe? É bem, bem fininho. Então ele não ocupa muito espaço Eu coloquei ele no plástico que veio E coloquei ele ali no meu armário Então não ocupa muito espaço O da minha mãe, minha mãe também comprou A minha avó não ocupa espaço O da minha mãe, ela não usou ainda Porque ele é muito espalhafatoso assim. Então tá ali também junto com o meu O da minha avó, minha avó comprou Ela já usou depois Ela foi pra um show do Roberto Carlos com ele Então o que eu falo é... Se você for comprar comp... eu não compro aquele vestido cheio de pedaria ou muito espalha fotos Porque você não vai usar depois Então, então se você está nessa Acompanhe aqui o canal Porque vai ter vários vídeos ainda Sobre meus 15 anos Vai demorar um pouco Porque eu tenho vários conteúdos Mas vai sair com certeza Então é isso Se você está em dúvida entre aluguel ou venda Converse com a sua mãe Com o seu pai Com quem está te ajudando a fazer essa festa Para chegar a uma conclusão Eu tive o aluguel e a venda né Tipo a compra e eu gostei bastante do meu aluguel Veio super bonitinho super Todo acabamentozinho perfeito Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus e acompanhem os próximos vídeos Ah, e se você ainda não é inscrito Se inscreva, curta E é isso, tchau